Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa sessão com o tema Unindo projetos tradicionais e ágeis com Project Online mais o e Express Agile. Eu sou o Felipe Ferreira, sou consultor na Ingit Tecnologia e nós vamos aí conversar nessa sessão sobre esses dois mundos, né, projetos tradicionais e ágeis e um pouco aí sobre o, o nosso produto, né, como que atende a essa, essa necessidade de mercado. Como eu disse eu sou o Felipe Ferreira, na verdade antes de falar sobre mim, eu queria antes agradecer. estarmos aqui, né, para apresentar esse produto, é, foi um trabalho de equipe, um trabalho duro. Então, primeiramente eu queria agradecer a equipe, não vou, não vou citar nomes, a galera aí que trabalha com a gente sabe tá? o, o trabalho que deu, que foi. E também queria agradecer muito aí a equipe do, do, do Project Week Experience, ao, ao Rafael, ao André, ao Mário, né, e principalmente aí o Fukuda, por todo o apoio que deu e por ter nos indicado também. Muito obrigado a todos vocês. Então, rapidamente sobre mim, eu sou bacharel em Sistema de formação e pós-graduado em Gestão de Projetos. Eu sou gerente de projetos PMP, já atuo já há mais de 10 anos como gerente de projetos. Sou Scrum Master, certificado PSM1. Já trabalhei tanto na Microsoft quanto na CA, como consultor, então já tive a oportunidade de, de fazer a implantação de do project, né? desde do, do server, do EPM, agora o project online em diferentes empresas, de diferentes tamanhos, segmentos. Então, nossa nossa nossa experiência aí de profissional sempre nesse mundo de gestão de projetos e tecnologia. Essa é a nossa agenda do dia. Nós vamos falar sobre um pouco sobre método ágil, sobre agilidade, o que é o Scrum. Na verdade, eu conversei com, com o Rafael e nós achamos que seria bacana fazer um overview para que as pessoas que estão participando dessa sessão possam compreender do que, que a gente está falando. Nós ficamos na dúvida, na verdade, do a gente acredita né, que o público seja bem heterogêneo. Então, antes de começar a mostrar a ferramenta na prática... Nós pensamos que seria bem interessante aí falar um pouco sobre os fundamentos do Scrum rapidamente, né pessoal? A gente não pretende aí fazer um curso de, de Scrum, de métodos ágeis em uma palestra tão curta, mas é interessante a gente dar essa base para que, todo, que todos que estão aí, que estão participando dessa sessão, possam entender perfeitamente do que estamos falando. Nós vamos falar um pouco também sobre as ferramentas do Scrum, né, porque nós vamos mostrar na prática Vamos falar um pouco da, das dores, os problemas, os problemas que as empresas estão enfrentando ao criar equipes ágeis e por fim vamos fazer uma demonstração do produto. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é, na nossa caminhada em empresas, empresas não só de tecnologia, principalmente de engenharia, há uma certa dúvida e uma certa confusão entre agilidade e método ágil. É muito comum você encontrar algumas empresas e a, e a pessoa fala, não, nós, nós queremos método ágil. É claro, né pessoal, porque ninguém quer o um método lento, né? Todo mundo quer agilidade, quer fazer algo com mais, com mais eficiência, com mais otimizado. Só que na verdade, há uma diferença entre agilidade, e aqui nós estamos falando do projeto enxuto, né? Na verdade, projetos otimizados, isso tem muito a ver com lean, o principal aqui que ele quer dizer é que ele quer um processo mais rápido, mais ágil. E quando a gente fala de método ágil, aqui nós estamos falando mais sobre o framework ágil. Muito mais aí, né, o mais comum aí, o Scrum, mas quando a gente fala em entregas em ondas ou em incrementos, backlog de produto, enfim, existe aí um framework que guia esse processo, né, esse framework. Arcabouço, por exemplo, de entregáveis. Então, esse aí é o método ágil. Então, a gente vai agora começar a explorar os próximos slides e deixar claro que nós estamos falando de método ágil, essa segunda parte aqui do, do slide. Então, quando a gente fala em métodos ágeis, ou especificamente sobre o Scrum, o né, Scrum é um dos, um dos frameworks ágil aí que existe no mercado e ele é o mais conhecido mais comum. Então, o que, que é o Scrum? Na verdade, ele é um framework ágil para desenvolvimento, entrega e sustentação de produtos complexos. Então, quando a gente fala de produtos complexos, o quanto mais complexo o seu produto for, por exemplo, tanto de escopo quanto tecnologia envolvida, você não sabe muito bem, você sabe o que, é que você quer construir. Esse, esse, esse é o objetivo do projeto, tem que estar claro. Só que como será construído, o, o escopo em si isso acaba sendo uma incógnita ainda, né? você não tem detalhes sobre essa, sobre essa entrega, por isso que o Scrum é o método recomendável. Essa imagem, ela simplifica o que é o Scrum. Eu não vou aqui, pessoal, dar uma aula de Scrum em poucos minutos, né? em 20 minutos, mas eu vou tentar aqui rapidamente fazer um resumo da história, até para que quem nunca ouviu falar, entenda, conheça ali o básico, e quem já conhece, já é craque aí no assunto, faça uma revisão, então eu peço a paciência de quem já conhece, e quem não conhece, será uma boa revisão aí. O Scrum começa com o que chama de backlog do produto. Uma pessoa responsável, a gente vai falar sobre os papéis, ela escreve, detalha todos os requisitos que se esperam para o produto. E como eu já disse ali atrás, é, produtos complexos, que você não sabe ainda exatamente o, o escopo, então esse produto, esse backlog, ele vai ser escrito conforme o tempo, conforme o projeto evolui. E como é que o projeto é entregue? Como é que ele evolui? Ele tem aí o que é chamado de sprint backlog. Então o projeto é dividido em sprints, sprints nada mais são do que ondas, a gente está falando de sprints aí de, de duas a quatro semanas, então aí entre metade de um mês, um mês no máximo, e que conforme essas sprints evoluem, você tem aí todo dia uma reunião com a equipe, a equipe vai construindo o produto dia a dia de acordo com a, a orientação e a determinação desta pessoa, que é o dono do produto, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre ele, mas conforme a orientação do, do, dessa entrega, né, do valor para o negócio. E por fim, você tem no final de cada sprint, uma parte do produto ou incremento, uma funcionalidade concluída. Então assim, a, o Scrum, a grande diferença dele, quando a gente fala de, de ágil, não é ágil porque as pessoas vão a, desenvolver mais rápido ou criar mais rápido. É ágil porque leva valor para a organização de forma mais ágil. Outro, outra perspectiva também né, dessa questão ágil é quanto aos processos, os processos são mais enxutos. Então, a combinação aí de, de entrega rápida com valor para o negócio e com processos enxutos, na verdade, há aí alguns princípios, valores, a gente não vai discutir agora, pessoal, sobre o Scrum, mas basicamente é isso aí que vocês viram nessa tela. Então vamos falar agora um pouco sobre os papéis no Scrum. E essa é uma dúvida muito comum. Basicamente, os papéis que trabalham nessa, nesse, naquele processo que eu mostrei no slide anterior, o cara principal ali para o backlog do produto, quem determina as funcionalidades, os requisitos funcionais, é o PO, ou o dono do produto em português, ou Product Owner em inglês. Ele é o cara que vai escrever os requisitos, e vai ordenar os requisitos conforme a ordem de prioridade. E qual é a prioridade? Valor para o negócio. Então é importante que esse cara tenha uma visão muito boa de negócio e, e, e que consiga aí atuar junto com a equipe de projeto. Vou deixar claro aqui, pessoal, a primeira, primeira mudança aí de paradigma, de cultura organizacional, é, normalmente as pessoas querem falar de métodos ágeis e querem comparar o P.O., com um, um ponto focal, por exemplo, do cliente. Né? Normalmente em projetos tradicionais tem ali o ponto focal. É o cara que vai ajudar, é o cara que vai tirar alguma dúvida. Na verdade, o PO ele tem uma função muito mais importante do que um ponto focal. Ele faz parte da equipe, ele é responsável pelo backlog, ele é responsável por, inclusive, comunicar o restante da equipe ele pode dos do, do stakeholders por exemplo ele pode inclusive ser o, o porta voz aí de um comitê então ele tem um papel bem diferente do ponto focal dos projetos tradicionais pois ele tem muito mais responsabilidades o segundo cara aí é o scrum master esse sim é bem conhecido ou você falar muito em scrum master no mercado né e normalmente as pessoas confundem ele com o gerente de projetos tradicional e que, na verdade, também é um, é um, é um erro fazer essa, essa associação. O Scrum Master ele possui várias funções dentro do time Scrum, mas ele não é o gerente, para começar, ele não define, né, ou não, não gerencia o escopo. Quem faz isso é o PO. Então, tá aí já de cara uma grande diferença do gerente de projeto tradicional. Ele não determina cronograma, ele não determina atividades, ele não gerencia a equipe, então veja que tem uma grande diferença. E o que, que ele faz exatamente? Ele é um grande facilitador. Ele é como se fosse um líder servo, que a gente fala. Um cara que está ali para apoiar, para retirar impedimentos, para fazer com que o processo funcione. Ele é muito mais um gestor na perspectiva do processo do que das pessoas. E por fim, nós temos aqui o time de desenvolvimento, que é a galera que mete a mão na massa. Eu não vou entrar em detalhes na diferença entre o time de desenvolvimento ágil do time de desenvolvimento tradicional, mas basicamente entenda que ele é auto-organizado e multifuncional. Então, auto-organizado significa que ele mesmo é responsável pela, pela própria gestão, por exemplo, de quais tarefas serão executadas, como será executada, em que ordem... Então você acaba não precisando ali de alguém, de um gerente de projetos para fazer essa gestão. Por outro lado, ela é multifuncional. Isso quer dizer que cada pessoa tem ali um, claro, cada pessoa um pouco mais especializada numa área, desenvolvimento, teste, banco de dados. Só que, em termos gerais, a equipe tem condições e tem todo o conhecimento para entregar tudo o que é necessário ah, para aquele produto. E você talvez esteja se perguntando, e o gerente de projetos aí, aquele cara tradicional que a gente conhece, o PMP, o cara que faz o plano, que acompanha, aonde que ele entra aí nesse cenário? Bom, na verdade ele não entra. Quando você pega lá o guia do, do Scrum, não existe esse papel, gerente de projetos, e entende-se que a função que ele exerce dentro do projeto tradicional está dentro aí, ele é diluído, digamos assim, essas funções são diluídas entre esses três papéis. Então, esse slide ele é, bem, ele é importante para que vocês entendam aí esse papel do PO, principalmente do PO, porque vocês vão perceber durante a apresentação que é, é importante essa área, esse momento que o PO cria o backlog, ordena o backlog, para que o time consiga ali fazer o trabalho deles na, na, no backlog da sprint. Então, se a gente voltasse lá para aquele slide anterior, o Product Owner é responsável pelo backlog do produto. E essa galera aqui é que vai trabalhar no backlog da Sprint. Então, cada interação daquela ali, ele vai ter uma quantidade máxima de itens que eles vão trabalhar, que eles vão desenvolver, criar. Então, cada pessoa é responsável por um cenário. Além disso, quais são as ferramentas de controle? A primeira, as principais, né? A primeira é o Burn Down, que mostra a quantidade de trabalho que foi entregue, na verdade mostra decaindo o restante durante a Sprint. Então esse é um exemplo aí desenhado à mão, mas que já dá uma visão que, por exemplo, nessa Sprint esperava-se que fosse entregue 160 horas. Ele como que foi entregue, como que foram entregues essas 160 horas? Mostrando ali atraso, o adiantamento de tarefas, né, de trabalho. Essa é a ideia do controle da Sprint. Outro aí que é muito utilizado, outra ferramenta, é o Kanban. Entendo que o Kanban ele não pertence oficialmente ao guia do Scrum, mas ele, ou seja, ele é opcional, porque as, pessoa, as equipes podem fazer o controle das tarefas da forma que acharem melhor. Só que tem se utilizado, tem se tornado aí uma boa prática o Kanban. Basicamente usando os post-its, né, onde você pode, tem ali as tarefas a fazer, as tarefas que estão fazendo e feitas. O Kanban é interessante porque ele dá uma visibilidade muito muito clara sobre quem está fazendo o que, o quê que está em execução. Por exemplo, se a equipe é de cinco pessoas, tem todo um conceito aí de não pode ultrapassar a capacidade máxima da equipe em produção e sabe -se exatamente o que foi feito. Então, traz uma visibilidade, uma transparência, que inclusive é um dos princípios aí do Scrum para toda a equipe envolvida. E a gente tem ouvido aí, pessoal, nas empresas, algumas dúvidas, e talvez seja a sua dúvida também. Uh, e aí, Felipe, legal, bacana, os projetos ágeis estão crescendo, então todos os projetos serão ágeis ou podem ser executados como ágeis? Porque você falou que projetos complexos, né? e, e, e eu trabalho, eu sou engenheiro, um exemplo, né? eu sou engenheiro e eu faço pontes, e fazer uma ponte, imagino eu, seja bem complexo. Bom, pessoal, não é esse caso que a gente está falando de que qualquer projeto pode ser ágil. Como eu falei com vocês, o ágil ele é entregue em iterações, em ondas, chamadas de sprint. Uma ponte é diferente, você precisa de todo um cálculo antes, apesar de ser muito complexo a, a, o projeto de construção dessa, dessa ponte, você precisa de uma série de a, estudos, cálculos de engenharia, de certa forma, você sabe o que, de, o que e como será feito. Caso contrário, você pode ter um resultado ainda muito esperado, né? não muito interessante. E, ou seja, o Scrum não é para todos, não é para todo tipo de projeto. E na verdade, espera-se que em, em empresas haja os dois tipos de projetos, os tradicionais e os ágeis. E é exatamente nesse ponto que a gente começa a falar sobre, sobre a dor aí, de, das empresas que a gente tem visitado o nascimento de times ágeis porque você já tem lá a sua metodologia tradicional é, esses projetos já acontecem já são executados de certa forma ou você já tem uma, um software como o project e aparecem aí as equipes ágeis trazendo outra metodologia Percebam pelo pelo esse, por esse powerpoint essa apresentação que a filosofia é muito diferente a mudança cultural é muito grande, então acontece aí gerando um certo estresse entre os dois times, o time tradicional e o time ágil. A equipe tradicional normalmente tem aí o Project, ou trabalha com outra ferramenta tradicional, waterfall, né, cascata, e aparece a equipe ágil aí com outros sistemas ou com a filosofia bem diferente de trabalho. Os dois possuem argumentos válidos aí. A tradicional, e normalmente o PMO, tem mais afinidade com, essa, com, esse, com esse método de trabalho, ele reclama que os projetos ágeis são uma caixa preta, não tem visibilidade sobre os entregáveis, não tem visão de governança, não consigo controlar os custos e os recursos, até porque ah, esse tipo de profissional, de tipo de projeto, o recurso ele é controlado. Né? E numa equipe ágil, não. Você tem o um recurso ali, a equipe, disponível para o projeto é bem diferente a forma ali de trabalhar, por isso que há essa, essa, esse choque cultural. Por outro lado, as equipes ágeis, já entendendo essa mudança, é, tem alguns argumentos, por exemplo, que projetos tradicionais não se aplicam ao nosso time, perfeitamente, é muito diferente, né? a metodologia é completamente diferente. E eles gostam, a equipe ágil gosta da ideia de entregar valor rápido, e como fazer isso com com project, como fazer isso com entrega tradicional, com método, metodologias tradicionais? Para que controlar custos e recursos? A equipe está lá disponível, então o custo é aquele. E as equipes reclamam muito, por exemplo, da questão de apontar horas, né? porque normalmente você tem o PPM e o PMO obriga que aponte no PPM, ou tem um, também o um ERP e agora tem também uma outra ferramenta ágil, aí o, o colaborador tem três ferramentas para apontar, isso gera um estresse com razão. Pessoal, porque imagina, né, você está trabalhando e tem duas, três ferramentas para apontar, é muito tempo aí de, de controle das suas horas. E esses argumentos não estão completamente errados, mas a gente tem que chegar no meio termo. Caso contrário, o que a gente tem visto em empresas que essas equipes ficam desconectadas. Você acaba gerando desconforto para os dois lados, e é onde muitas empresas se encontram com esses desafios para chegar no, no, no meio termo aqui de como, como atender ambas as equipes com ferramentas, com metodologia. Então qual que é aí uh, o grande desafio para chegar nesse, nesse meio termo? primeira coisa é tecnologia. Então quando você começa a pensar em... Agora, agora é método ágil, então tem que comprar outro software, tem que fazer integração, tem que novos controles, infraestrutura, licença... Tudo é custo, né, pessoal? É difícil de, de trazer outro sistema para casa né, no momento. A governança corporativa, às vezes até é fácil comprar um sistema online, ou você começa fazendo papel mesmo, no post-it, só que quando você chega para o seu PMO, para a tua área de governança funcional, é, normalmente a gente escuta muita reclamação, porque a pessoa não tem qualquer visibilidade, qualquer governança sobre aquele projeto, ou sobre as pessoas que estão trabalhando nele. Custo operacional, operacional do projeto, né? vamos chamar assim, o custo do projeto mesmo. Então tem, ainda tem um grande esforço manual. Se mal ou mal dá para criar um status report do projeto tradicional, pessoal, imagina agora criar o projeto ágil, vamos agora consolidar esses dois projetos. Aí pessoal, é, um, é complicado. Então existe aí um grande custo e isso aumenta o custo para o lado do, do, do PMO ou para quem é o gerente funcional para quem vai fazer essa esse report e por fim a adoção dos usuários legal você já tem um project e agora você tem uma outra ferramenta que você comprou tem que treinar as pessoas também a utilizarem outra solução e isso todos sabem bem é um problema porque quando você trabalha com duas três ferramentas quatro ferramentas integrações tem que rodar a integração isso é dor de cabeça, isso é custo, dá uma certa fragilidade, inconsistência nos dados. Isso você acaba diminuindo aí o seu poder de adoção, de empoderamento dos seus usuários. Então esses são os desafios que nós temos vistos em organizações que nós temos visitado, pessoal. Não quer dizer que é o que você está passando, não quer dizer que é a verdade absoluta, mas se você de alguma forma se enxerga aqui dentro do que eu acabei de falar, Seja bem-vindo, porque a gente tem visto isso muito aí né, no dia a dia. E o grande desafio é como encontrar o equilíbrio ideal né, entre a agilidade, manter a agilidade, entrega para, para a tua área de negócio e governança. Não tem como você sair correndo, querendo entregar agilidade, mas no, na direção errada. Então é importante sim ter governança sobre os projetos, sobre o que está entrando, como vai ser feito. Esse slide, ele sintetiza o que eu acabei de dizer, porque normalmente o PMO existe e tem lá o Project que faz toda a governança do portfólio de projetos. E tem Projeto 1, Projeto 2, Projeto N, né? pode ter vários projetos. O azulzinho ali, o Projeto 1, está sendo representado por um projeto tradicional e o Projeto 2 ali sendo representado por um projeto ágil. E abaixo, as equipes, há várias pessoas. E equipes tradicionais e equipes ágeis normalmente equipes tradicionais são divididas por funções e equipes ágeis são divididas pela própria equipe pela pela pelo projeto que vai ser desenvolvido o pmo pode ter uma visão consolidada aqui de todos os projetos da organização e do método independente do tipo de equipe que atua abaixo desse projeto e é isso que a gente propõe aí utilizando o project online com a nossa solução e para finalizar esse slide é importante porque pode ser que alguns de vocês estejam se perguntando legal felipe esse papo de governança é interessante mas o que, que você quer dizer com isso então na verdade quando você fala em governança é desde lá de trás do nascimento do projeto onde você tem uma, uma demanda de projeto então, ali você precisa fazer uma visão macro do projeto, estimativas de ordem de grandeza, você pode ter um workflow de aprovação da demanda do projeto. E alguém faça uma, uma análise de, de macro, né, de visão geral, e até para determinar se essa demanda é um projeto ou não. Se não for um projeto, pode ser feito outro tratamento, até cancelada a demanda. Se for um projeto, aí sim é feito um planejamento intermediário, um custo inicial do projeto, uma duração inicial do projeto. Então, você tem ali sim um planejamento intermediário, onde você consegue ter variações, um cronograma inicial, calma lá, não estou falando de cronograma ah, com detalhamento das tarefas, mas pelo menos ali uma duração estimada, os recursos que você vai precisar, recursos internos, externos, maquinários, equipamentos, você vai comprar, fazer, daí você consegue ter um plano financeiro, para saber o que é CAPEX, o que é alpex, e aí sim definir como é que você vai entregar com o método ágil, com o método tradicional, quais os benefícios. Uma vez que você tem esse plano intermediário para os projetos que estão entrando, entra uma fase de seleção e priorização. Então imagina o teu, o teu PMO, a tua área de projetos, precisa ter essa visão consolidada, na verdade todos os projetos entram nesse funil, e o teu PMO tem condições de utilizar objetivos estratégicos, ROI, tira o que fizer sentido para a tua organização, quantidade de dinheiro, de orçamento disponível, recursos, quais são os projetos regulatórios. Então, depois dessa, dessa quantidade aí de critérios, é possível fazer a seleção e priorização dos projetos. E uma vez selecionados e priorizados, você tem os projetos aprovados. E aí sim, a gente está falando aí do, para projetos tradicionais de planejamento e execução, e o pessoal de ágil, por exemplo, aí começa já a execução do projeto, a criação do backlog. E o teu PMO tem essa visão consolidada, unificada dos projetos tradicionais e ágeis na mesma solução. E essa aí é a nossa proposta para o eXpress Agile, que nós vamos fazer a demonstração agora. Legal, pessoal. Então, eu já alternei aqui a, a tela... Para o, para o PWA, o Project Online, utilizando aí a nossa solução e Express Agile. Então vamos começar a, a, a conversa lá atrás. Lembra que eu falei que o PO, o dono do produto, cadastra aí os, o backlog do produto? Então deixar claro aí que existe um portal, uma área para o PO chamado Produtos e Backlog, onde você tem um cadastro aí de todos os produtos da sua organização pode ser produtos, por exemplo, de produto, um sistema ou um produto realmente, né, como um, um telefone, quem que está em produção desde quando, quem que é o quem que é o PO desse produto e o backlog desse produto. Então o backlog ele é único para um único produto. Perceba que aqui eu tenho alguns alguns ah, exemplos de de backlog criado. A gente vai vou mostrar aqui um pouco mais um exemplo um pouco mais à frente, mas basicamente aí você tem uh, novas funcionalidades, solicitação de melhoria, um bug, né, erros. E, por exemplo, aqui está em, em desenvolvimento, esse aqui está criando. Então você tem uma visão aí, o, o PO, né, a tua organização, vai ter uma visão do que, que está sendo feito, o que, que já foi feito, uhum. deixando bem claro aí quais itens já foram trabalhados, quais serão trabalhados. Eu vou voltar aqui para o Project Online e mostrar para vocês aqui a área de projetos. Então percebam que numa única tela você tem aí os projetos cascata, os projetos tradicionais e os projetos ágeis. Você pode criar visões específicas mostrando somente os projetos ágeis ou somente os projetos ah, tradicionais e modificando aí as visões, os indicadores desses desses tipos de projeto. Eu vou voltar aqui para todos e vou selecionar o sistema PPM que é o nosso exemplo aí nosso caso de estudo então essa aqui é a área de trabalho do, da equipe ágil a gente utilizou o kanban como uma boa prática como eu disse a vocês e aqui você a equipe ágil é onde ela faz todo o trabalho que vai ser desenvolvido aqui é onde a equipe faz todo o controle das sprints então por exemplo aqui tá vendo a gente está com uma sprint aqui executando você pode criar novas sprints por aqui não há necessidade de abrir project nada disso você acaba eliminando 100% a necessidade de utilização do cronograma. E o backlog do produto, lembra que lá atrás aqui no, no, no backlog do produto nesse, nesse portal, o gerente de de produtos ele criou o backlog e esse backlog fica disponível aqui para a equipe. Então a equipe basicamente lança para cá. Né, vou dar um exemplo aqui, eu jogar o, esse bug aqui para dentro, lança o item aqui para dentro, e depois é possível detalhar as atividades e trabalhar nessas atividades. Então, esses itens aqui selecionados, este aqui é o backlog da Sprint, considerando os itens, mais as tarefas e o objetivo da, da Sprint também. Percebam que aí, por exemplo, os riscos ativos, os problemas que estão ativos, os impedimentos, então é possível que toda a equipe tenha uma visibilidade aí completa dessa Sprint. Então, uma vez que a equipe fez toda a seleção do backlog do produto para dentro da Sprint, ela pode então detalhar o que, que vai ser feito. Por exemplo, desenvolver, você pode colocar já estimativas né, dessa, dessa, dessa tarefa. Testar, vou botar aqui 4 horas para testar. E assim, a equipe faz o planejamento de quais atividades serão aí utilizadas serão realizadas para a criação desse item. E uma vez que essas tarefas foram criadas, inicia-se a sprint. E cada membro, basta vir aqui nessa tarefa e arrastar a tarefa para a coluna executando. E aqui sim, você perceba que ele já, o sistema já percebe a tarefa, já sabe quem é o recurso que está logado e já aceita dizendo, olha, beleza, esta tarefa, quem vai fazer é o Felipe, com essa estimativa de horas. E dessa forma, toda a equipe cria, na verdade existe um evento que é o, que é o planejamento da sprint, então é nesse momento que a equipe seleciona os itens do backlog que vão que serão executados, detalha as atividades que serão executadas ao máximo, né, pra, só para aquele período da, da sprint, por exemplo, 15 dias, então apenas para esse, esse momento. E depois cada recurso é, seleciona a tarefa que ele vai executar. Depois que esse momento passa, basta salvar. Legal, bacana. Então terminou aqui o processo de salvamento. Perceba que eu já tenho aqui meu minha sprint toda ah, planejada, algumas tarefas a executar, outras já executando. Uma das grandes vantagens aí da nossa solução. Exatamente essa parte da governança. A sua equipe de, de projetos vai trabalhar em apenas um único local, o um PPM, e vai apontar horas, inclusive, em um único portal. Então perceba aqui, pessoal, que eu estou aqui na tela de apontamento de tarefas, e veja que eu tenho aqui uh, projetos tradicionais, projetos ágeis, tudo num único local, inclusive o nosso sistema aqui de PPM. Tá vendo o uh, projeto tradicional em cima vou dar um exemplo aqui eu vou pegar e vou uh, apontar algumas horas aqui digamos que eu tenha trabalhado duas horas aqui duas horas duas horas eu botar aqui né esse dia eu não trabalhei nada aqui eu trabalhei uma hora pronto então eu fiz o apontamento das horas daquela semana digamos que eu seja um recurso que trabalhe mais de um projeto então é possível que você possa trabalhar em n projetos inclusive adicionais e ágeis e vou salvar e vou enviar o status da tarefa selecionada exatamente o que eu fiz e isso é uma boa prática né pessoal a equipe do de, do Scrum ele tem que mostrar ali o quanto que ele entregou naquele dia o quanto que ele fez voltando aqui para o nosso nosso Kanban, perceba que como eu já lá atrás já coloquei a quantidade de horas totais já dei como concluído lá na tarefa na tela de tarefas essa tarefa aparece como concluída, ela também poderia ter sido simplesmente arrastada para cá, né? funciona da mesma forma. E aqui você já tem a visão das tarefas que já foram concluídas. E depois que você tem esse controle das tarefas do backlog de produto, o backlog da sprint, as tarefas, o andamento realizado, qual que é a grande vantagem o que você tem como informação? E é aqui que a gente entra, que entra o, o dashboard do projeto ágil. Nós temos também o dashboard do projeto tradicional, não vou entrar em detalhes aqui, não vou mostrar até porque não é, não é escopo da, da palestra, mas há os dois dashboards, que basicamente mostra aí dados básicos do projeto, a duração estimada, né, quando a gente falou lá atrás, desde o nascimento, quanto que deveria durar, e você tem essa, toda essa rastreabilidade de duração, de custo, de trabalho. Perceba que já tem aí um, um progresso do projeto, do trabalho realizado, do custo realizado, o resumo do executivo do projeto, então você tem uma visão aí, o que está que, que que pegando, o que está acontecendo nessa semana, é, o burn down desse projeto, como é que está o andamento até o momento, então essa sprint atual, basicamente aí já evoluiu uma semana né, dessa, dessa sprint, então já vai mostrando, o roadmap dessa, dessa sprint, Esse é um, eu gosto muito dessa, dessa, dessa aba, ele mostra aí basicamente, por exemplo, esse sprint. Esse projeto foi planejado aí para nove sprints. Em cada sprint, o que, que você espera entregar? Se você já tivesse feito esse planejamento de quais backlogs já mostraria aqui, percebam que a já mostra aquelas os três itens que a gente selecionou, né? Aqui a o bug. Ele mostra inclusive as tarefas, o que, que já está concluído, o que que não está, quantos por cento da sprint. Se você quiser ver só essa, essa linha aqui, só essa sprint, é possível ampliar. É possível, por exemplo, é, rodar uma imagem, tirar uma imagem desse, dessa, desse item. Então, há uma série de funcionalidades aí que foram criadas exatamente para facilitar. Ah, não gosto do, dessa posição aqui a, vertical. Tudo bem, coloca horizontal, não tem problema. E assim a gente criou aí uma, uma forma de facilitar a usabilidade para os nossos clientes. Tarefas, que mostra basicamente a mesma coisa do Kanban, só que numa forma diferenciada. Variação, mostra aí como que está o andamento de trabalho, custo e a variação com o tempo. Né? Então, o planejado lá de trás, lá da demanda, depois do replanejado que foi aprovado e depois o andamento. Então ele mostra aí essa, essas três diferenças, aí né? tanto para custo, trabalho e duração, Todos os riscos, lembra que lá atrás no Kanban mostrou que havia dois riscos, então aqui estão os riscos. Aqui embaixo o detalhamento desses, desses riscos. Então o Pio sairá de férias em novembro, a possibilidade dos servidores entrarem em manutenção, então é possível você já ir trabalhando alguns riscos para aquela sprint. Problemas também, então, também lá no Kanban, são os impedimentos, né? a gente acabou utilizando o mesmo nome do project, mas é a mesma coisa. Então, por exemplo, a equipe está alegrando para o Scrum Master que está tendo dificuldade para falar com o P.O. Né? Então, a equipe já está há três dias sem conseguir falar com o P.O. Então, aí você dispara uma, uma, uma tarefa para o Scrum Master resolver essa, esse impedimento. Entregas, né? essa aqui é uma, uma tela bem interessante, muito comum as pessoas pedirem, porque quando você tem o, o, as Sprints, você tem as entregas daquela Sprint. E normalmente quando a gente fala de desenvolvimento de software são releases. Então a ideia entra toda a sua ferramenta de ALM, pacotamento, gera lá o, o, o pacote para deploy, por exemplo. E aqui sim você pode fazer o deploy desse, dessa, entregue, dessa entrega. E essa entrega depois também pode ser aprovada, gerar uma, um workflow de aprovação. Na verdade, a maioria desses itens que a gente tem há workflow de aprovação, um workflow de interação entre a, a, os recursos. E aqui é uma tela bem interessante, que mostra como que está o planejamento para a equipe, é, uma, é um hitmap que a gente criou da, da, da equipe para o projeto. Então você tem aqui a equipe Mustang, que é a equipe que está trabalhando nesse projeto aí, de, de, de ágil, né, desse sistema PPM. E aqui, semana a semana, como que as pessoas que fazem parte dessa equipe, elas estão trabalhando. Então perceba aí o Felipe, né, trabalhou essas duas últimas... Essas duas semanas aqui, há várias tarefas sem recurso, ainda não foram alocadas, e os demais recursos aí da, da equipe. Esse gráfico é bem interessante, mostra bastante coisa para a tua equipe. Digamos que você terminou, a equipe terminou de fazer o desenvolvimento de todos os, os itens desse, desse, desse planejados. É possível simplesmente submeter, finalizar o item para backlog e o teu PO, ele vai receber aqui, rola um workflow por trás, onde ele recebe uma tarefa dizendo, olha, esse item aqui foi finalizado pela equipe, então vai trocar de em desenvolvimento para aprovar, né? e ele então pode fazer a sua revisão e dar a aprovação ou não, ou rejeitar daquele item. E assim você tem rastreabilidade Desde o momento do nascimento do backlog, do desenvolvimento, quando foi desenvolvido, o que foi desenvolvido, quanto se gastou para desenvolver, e depois a volta, a aprovação ou não do, do P.O. via sistema. E para fechar essa apresentação, eu queria mostrar a vocês uma área que a gente chama de área do P.M.O., onde é possível aí você filtrar e criar vários elementos e visualizar os projetos tradicionais e ágeis, o que, que está em desenvolvimento, o que, que é de qual departamento. É possível que você, por exemplo, coloque só os projetos em execução, selecionar esses projetos, atualizar o projeto, esse, esse painel, e assim você tem consolidada as curvas, as variações, como a gente estava dizendo, lá de trás, é, por, ou por situação, por tipo de projeto, por trabalho, por duração, a distribuição desses projetos, as próximas tarefas dos projetos selecionados, né? aqui ficou com muita, muita informação, porque eu selecionei uh, vários projetos, mas são uma visão importantíssima para o PMO, né? os riscos consolidados, riscos ativos aí, de todos os projetos que eu selecionei, assim como os problemas selecionados e os recursos, né, pessoal. Então, imagina que você tem aí Vários projetos, você quer saber como que esses recursos estão nos projetos. Não só para o ágil, né, mas para o tradicional também. Perceba aqui, por exemplo, que a gente tem os recursos das equipes, que mostra como é que está a alocação, em qual projeto. E aqui as pessoas que trabalham em projetos. Aqui, por exemplo, o Felipe, que é meu, meu próprio usuário, que tem vários testes, perceba que eu tenho alguns momentos aqui, dois, três projetos ao mesmo tempo. Então é possível ter uma visibilidade muito clara aí da utilização dos seus recursos. É isso aí pessoal, esse é o fim da apresentação, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido produtiva. É, aí na tela tem o meu nome, meu e-mail, a, o site da nossa empresa. Se vocês quiserem saber um pouco mais, quiserem se aprofundar um pouco mais, é claro que nessa apresentação não, não, não há nem tempo hábil para explorar tela a tela, fazer um, um teste mais aprofundado, mas acho que deu uma, um bom overview aí do que é o produto e como que a solução se propõe aí para unir a governança entre projetos tradicionais e ágeis. Um grande abraço aí, obrigado pela pela presença de vocês e sucesso